Carinha do mundo estilo frame, tudo bem? Helena e Pati falando no nosso especial da nossa construção da casa O que que eu quero mostrar pra vocês hoje aqui? Hoje a gente tá fazendo um quarto onde as placas são todas azul, lilás, não sei O que, que você acha? Que cor é? E essas placas são muito bacanas, elas são placas especiais que elas têm um desempenho acústico melhor do que a placa de gesso tradicional do mesmo jeito que a placa RU, a placa verde, né? Ela tem características que fazem ela se tornar mais resistente à umidade, como a placa tradicional. Essa placa aqui, a FONIC da placa, tá? Ela é uma placa que ela tem o melhor desempenho atu... Então, em ambientes que vocês às vezes você precisa botar lã, ou talvez precisasse botar duas placas, você precisa se precisasse fazer alguma coisa a mais para chegar no desempenho acústico necessário, você não precisa mais trabalhar com dois materiais, você pode trabalhar só com um. Você pode trabalhar com a FONIC. Você pode ver. Você trabalha com ela normal, com estilete, com esquadro, com carrilho, com parafusadeira, nada demais. Até o parafuso dela, eu uso o parafuso de gesso normal. Pra você ter ideia, ela é um pouco mais pesada do que a outra, ou seja, você já consegue ver que ela é mais densa, né? Então vamos ver, eu vou dar um zoom aqui, mostrar o pessoal trabalhando pra vocês verem. Então, ó, a Luta parafusando aqui, você vê que eles botaram direto, cobrindo a janela, depois eles vão cortar, com serrotinha, é placa, com serrote, é grandão, o que seja. Esse é o serrote grande ou pequeno, Adriano? Com grande. Com grande. Estão botando o um recortezinho aqui pra lateral. Você vê o cuidado, né? Eles botam a placa inteira pra cortar a placa em L. Você não tem problema de patologia depois na abertura da janela. Você vê que tem caixinha de tomada. Ali eles abriram um buraquinho, mas depois eu vou mostrar pra vocês como consertar esse buraquinho. Tem um sistema muito legal da Adiport que a gente usa. E você vê que eles cortam normalmente a placa, tá? Muito bacana. Aqui, ó, os parafusinhos que você usa com fixação. É o parafuso 25. Agulha tradicional, tá? Aqui, ó. Nada de demais. Você vê até que a gente tá usando agulha. Apesar de ser uma estrutura de steel frame, eu acho assim mais duro, tá? Por a gente tá usando a espessura de 0,80, a gente tá usando o parafuso agulha. O parafuso agulha fura sem problema. Talvez se fosse uma espessura maior, tipo 0,95 ou 1,25, a gente tivesse que usar o broca. Tá ficando bem legal, né? Em todas as paredes aqui, eu ó, a de rocha. E o nosso foil. Cara, esse quarto vai ficar show. Então, se você tá curtindo a nossa casa, se tá curtindo Helena aqui, a Helena na Roça, se inscrevam, curtam, compartilha, comenta. Tchau, tchau.